Olá pessoal, eu sou o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com blocos. Hoje estamos indo para a nossa última aula. Nessa aula eu vou falar sobre sensores de ultrassom. Sensores que são capazes de medir distâncias a partir do Arduino utilizando ultrassom. Vamos lá então? Então o sensor de ultrassom ele funciona da seguinte maneira. Ele envia uma onda sonora numa faixa de frequência que é inaudível para o ser humano, em torno aí dos 40, 50 kHz. E esse sensor, então, capta o reflexo desse sinal sonoro e calcula o tempo entre o envio e o recebimento para, então, estimar a distância percorrida pelo sinal sonoro. Né? Então, para que esse sensor funcione, tem que haver aí um anteparo que reflete esse sinal sonoro, né? Nessa frequência de ultrassom, e ao captar essa reflexão, ele pode calcular então essa distância. O sensor de ultrassom ele depende aí de saber a velocidade do som no ar, que é de aproximadamente 343 metros por segundo. Então, com essa informação e calculando o tempo de ida e volta desse sinal sonoro, você consegue calcular a distância entre o sensor e o anteparo no qual o sinal é refletido. Aqui, então, a carinha do nosso sensor, né? o sensor que tem aí no Arduino TinkerCAD, que pode ser interfaceado com o Arduino ESHC-SR04, sensor de baixo custo, com quatro pinos aqui que você tem que é, conectar. Então, aqui no TinkerCAD Circuits, você conecta esses quatro pinos na alimentação, de 5 volts, na né? VCC, um no ground, e outros dois aqui são usados para enviar o sinal e medir o tempo de recepção do sinal apetido. Então, aqui eu estou utilizando a porta 8 e a porta 7 do Arduino para conectar aqui no pino trigger, que é o pino de disparo, e no pino echo, que é o pino que avisa quando que o sinal de retorno, o sinal de echo foi detectado. Ok? Então, eu tenho aqui o código do Blocks, né? ele tem um bloco específico para ler esse sensor de distância ultrassônico. Né? Então, basta você definir aqui qual que é o pino acionador, que é o trigger, e o pino de eco, né? então, o pino 8, acionador, ou trigger, pino 7, o eco, a leitura vai ser feita em centímetros, na né? unidade de centímetros, e daí aqui eu imprimo essa variável que eu defini, né? como dist para distância, eu imprimo ela no monitor serial seguido da palavra centímetros e aguardo um segundo. Vamos ver isso aqui funcionando, então, no é, Tinkercad. Então, eu tenho aqui, então, o meu código, né, que eu já tinha mostrado para vocês, conectado aqui no pino 8 e no pino 7, e aqui, daí, o meu simulador com o circuito. A hora que eu executo a simulação, ele mostra essa área verde aqui, que é a área de alcance do circuito, né, do sensor HCSS 04 Então, se não mostrar, você clica em cima do sensor aqui, e daí você vai mexendo nessa bolinha verde aqui, ó, e aqui na parte do monitor serial, aqui embaixo, ele vai mostrando a distância. Esse sensor, ele capta aí a partir de, talvez, aí 5 centímetros, é a distância mínima que ele consegue medir, né, ah, ficar vermelho saiu do alcance até em torno aí de é, 300 centímetros ou 3 metros está né? ali 314 330 centímetros daí fica vermelho né? então a hora que ele está lendo 336 centímetros quer dizer que ele não está no alcance observe quando está aqui no 0 centímetros também ele lê 336 tem que tomar um pouco de cuidado com isso né? então, a partir de 5 centímetros aí é a área útil de distância essa distância mínima aqui é por causa da distância de ida e volta do sinal, né? Isso é muito rápido, ele não consegue medir. Ok? Então, vou voltar aqui no slide. Vamos ver com calma aí como é que funciona esse programa do Blocks para ler essa distância. Então, né, já mostrei para vocês o código do Blocks, que faz a leitura, né, simula aí o sensor. E como é que esse código funciona? Então, ele é, estima o tempo de ida e de volta desse sinal sonoro até esse anteparo aqui. Né, e, com base nessa estimativa, ele calcula a distância do. Né, o tempo que demorou leva a distância da, do anteparo de reflexão. Então pode os 300 e poucos centímetros, aí, 3 metros, né, até a distância mínima de 5 centímetros. ok? Bem. Quando você vai lá no Tinkercad, você pode pedir para mostrar o código em forma de texto. Né? Lembra que você vem aqui em blocos e coloca blocos mais texto? E aqui no cantinho ele mostra o código. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco mais de detalhes esse código. Né? Então, observem. Aquele bloco que a gente usou lá para fazer a leitura da distância, ele tem todas as informações aqui na hora que eu mostro o código. Então, está vendo? É uma função chamada Read Ultrasonic Distance. Recebe aqui o pino do Trigger e o pino do Echo. E ele faz tudo isso aqui. Né? Ele define o pino do Trigger como Output. Escreve aqui o valor Low, que é 0V. Né, espera 2 microsegundos. Daí define o pino do Trigger como Alto. Espera 10 microsegundos. E daí define como baixo de novo. Né? E daí ele aciona o pino do Echo para Input. E chama a função pulse in nesse pino do echo, esperando né, quanto tempo né, demora para esse sinal retornar. E daí, esse valor ele é passado para o código do loop. Está vendo aqui? Ó? Então, ele pega aqui ó, read ultrassônico e o read ultrassonic distância do pino 8 e 7, e essa função aqui retorna o tempo que demorou em microsegundos para ir e voltar o sinal. Aí, ele multiplica esse valor por 0.01723. E isso é o valor da distância em centímetros. Ele imprime ali. Tá ok? Vou explicar um pouco melhor esse código. Eu fiz a tradução dele. Né, e coloquei comentários aqui sobre como que funciona cada parte desse código. Então, está aqui o código traduzido. Eu vou mostrar com vocês com mais cuidado agora. Então, essa função ler distância do ultrassom, que recebe lá o pino do gatilho e o pino do eco como parâmetros, ela calcula o tempo de ida e de volta desse sinal. Né? Então, ele primeiro engatilha o é, pino do gatilho que serve para definir quando que vai ser enviado esse sinal de ultrassom. Então, ele tem aqui, ó, é, output no pino do gatilho, ele bota o sinal é, baixo por 2 microsegundos, depois alto por 10 microsegundos e baixo de novo. Então, essa ação toda aqui, ela faz o sensor entender que ele tem que mandar aquele pulso né, de ultrassom e daí ele fica esperando o retorno desse pulso, o eco, né, no pino do eco, que tá como input. Então essa função pulse in ela vai aguardar aqui um tempo de espera, né, aqui no caso eu coloquei é, 20 mil microsegundos ou 20 milissegundos né, para o sinal de ultrassom ir e voltar. E daí esse tempo que ele demorou para ir e voltar, ele coloca aqui. Por que eu coloquei 20, microsegundos? É 20 milissegundos? Porque é o tempo que demora para ir até a faixa de alcance dos 3 metros máximo do nosso sensor. Então esse tempo aqui é um tempo em microsegundos que o sinal demorou para ir e voltar. Bem, aqui ele multiplica, né? lembra que ele multiplica por 0.01723 esse tempo em microsegundos para calcular a distância em centímetros. De onde veio essa constante está explicado aqui nesse código, né, que eu só traduzi ele, coloquei as, é, as variáveis aqui em português e coloquei um comentário de explicação. Então vamos lá. O tempo em microsegundos é né, dado pela função ler distância ultrassom, né, o pino é 8 é o trigger e o 7 é o eco. E daí a multiplicação por essa constante 0.0001715, ela dá a distância em metros. Por que isso? Bem, porque a velocidade do som, como eu já tinha falado, é 343 metros por segundo. Né? O tempo de retorno em microsegundos, eu tenho que é, calcular. Esse cálculo é o seguinte: se demorar um segundo para ir e voltar o sinal, quer dizer que ele foi 171 metros e meio e voltou 171 metros e meio, porque esses dois aqui somados dão 343 metros, que é o que deu né, a distância percorrida pelo sinal de som em um segundo. Bem, se demorar um décimo de segundo vai ser 17 metros de ida e 17 de volta. Se demorar um centésimo de segundo, vai ser 1,75 m de ida e 1,71 né, de ida e 1,71m de volta. Então, como um segundo é 1 um milhão de microsegundos, para eu calcular a distância em metros eu pego esse 171,5, multiplico pelo tempo em microsegundos e divido por 1 um milhão. Né? Então, é 171.5 vezes, é, dividido por 1 um milhão, vezes o tempo em microsegundos, que dá tempo em microsegundos vezes 0.0001715. Isso aqui vai dar distância em metros. Como um metro tem 100 centímetros, né? Cada metro tem 100 centímetros, eu pego esse valor e multiplico por 100. Então, estão vendo que esse valor 0.0001715 multiplicado por 100 vai dar aquele valor que estava lá, nosso código de 0.01715. Certo? Então, a distância em centímetros é calculada dessa forma aí. E daí aqui eu mostro essa distância no monitor serial e espero um segundo para fazer a leitura de novo. Ok? Então está explicado aí como é que funciona o nosso circuito e o nosso é, programa do Tinkercad, né? Que faz é, essa... Leitura da informação de distância né, a partir aí do tempo em microsegundos e calculando isso né, através desse bloco aqui: Ler sensor de distância ultrassônico no pino acionador 8, pino de eco 7 em unidade de centímetro. Então, okay, pessoal, isso daí é só para mostrar para vocês que às vezes um singelo bloco pode ter né, uma quantidade bem grande aqui de código associado a ele. Né? Então, é. Na continuidade do nosso curso, agora, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: eu já falei tudo que dava para falar aqui sobre o funcionamento do Tinkercad Circuits utilizando essa programação em blocos. Né? O próximo passo agora seria você ir para uma, é, uma programação um pouquinho mais avançada, que seria é, utilizando não só os blocos, mas utilizando. A programação em linguagem de programação do próprio Arduino, mesmo, a linguagem é, C, digamos assim. Né? Então, como que a gente faz isso? A gente termina aqui o nosso curso de Arduino básico com blocos, com programação em blocos, e isso é apenas o começo de, uma, né, de um grande caminho aí de aprendizado. Então, o próximo curso é fazer um Arduino básico, que é um outro curso que tem aí no YouTube. Busque lá por João Fabro, Arduino básico, Continuum Card Circuits. São mais 23 aulas falando sobre eletrônica, falando sobre a programação do Arduino na linguagem de programação dele, que é uma versão simplificada da linguagem C. Ok, pessoal? Então, é, eu tenho aqui para mostrar para vocês é, o site onde tem esse é, curso aqui, né? Essa... Lista de vídeos. Né? Então, procure lá no YouTube o é um curso de Arduino Básico com Tinkercad Circuitos. Tem aí mais vários, mais de 20 vídeos curtos aqui explicando diversas coisas que a gente já viu com o Blocks, mas agora utilizando a linguagem de programação do Arduino Real e é, alguns conceitos de eletrônica também. Tá ok, pessoal? Então, esse daí foi o nosso curso de. É, Arduino básico com Chinkered circuits. espero que vocês tenham gostado do né? Arduino básico com Blocks e é, obrigado pela atenção e até os próximos vídeos dos próximos cursos.